Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou a Joana e tenho a honra de fazer o um encerramento deste nosso grande evento com um projeto que eu acho que traduz muito bem aquilo que nós temos tentado passar ao longo destes dias, que é o Faça Você, faça você Mesmo e a reciclagem, a reutilização não ao desperdício. E por isso, eu tinha que ter cá a rainha da reciclagem, não é? Que é a nossa querida Margarida Lopes. Olá, Margarida. Olá. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Joana. Adoro o projeto, mas não vou, é? não vou já revelar nada. Okay. Vou deixar que tu apresentes e que me expliques o que é Ora, que tu bem, fazer Ora bem, eu fico vez. muito feliz, mais uma vez, por abraçar um projeto de qual tu sabes que eu gosto imenso, que é realmente fazer a reutilização, o aproveitamento de materiais que vamos tendo aqui e acolá então decidi abraçar este projeto que é justamente reaproveitar mesa, cerâmica. Uh, neste caso, são cerâmicas que são de grês, de, de chão e que eu aproveitei para fazer uma mesa linda como, como Apresento, eu. Está, Muito está linda, estou super orgulhosa e com é a ajuda mim, não é? também. <risos> <risos> <risos> não sei. Vamos ver se consigo não conquistar sei. até ao final. Pronto. Então, diz uma coisa, uh, o que é que tu, na verdade, o que é que está aqui que é reaproveitado nesta mesa? Ora bem, nesta mesa está tudo, tudo no sentido de que isto era uma mesa antiga, que eu tinha já há uns anos e que por acaso estava cheia de ferrugem, portanto, eu tive que fazer um tratamento, já okay. vou falar também disso. Uh, aproveitei o pé da mesa e construí então um tampo novo ela era inclusivemente era redonda e passou a ser quadrada porque eu também queria um bocadinho maior e, mais espaço. e então uh, fiz um tampo já vamos falar dos materiais que eu usei também Sim. ok e, e o final basicamente e a portanto uma mesa velha que estava em mesa velha um, um, um tampo, MDF, um MDF o Portanto, resto MDF é, eu tenho aqui, está aqui, Joana, pronto, isto o MDF pode ser até mais grosso okay. ou não, uh, se for para o exterior convém que seja um, mais grosso. Uhum. um pouco mais grosso. Mas era um resto também que tinhas lá? Era um resto que eu tinha na oficina também de um outro trabalho, de outro projeto, pronto, isso okay. é que é bom, porque vai -se, os materiais pouco a pouco vão se juntando. E sempre vamos, um, exemplo, há sempre qualquer, qualquer coisa okay. para fazer com eles. E a cerâmica que era? A cerâmica lá... era um resto de cerâmica que normalmente as pessoas, uh, quando fazem uma cozinha, uma casa de banho, sobra sempre. E o que é que acontece? fica Guarda eternamente e nunca fazem nada. E podem fazer. no caso de se partir algum dia uma... Pode-se guardar pode uns quantos, mas assim sobra sempre meia caixa e não vale a pena. Ok. E neste caso sobrou e é uma cerâmica muito gira que se presta é. até a fazer um trabalho engraçado com cor Ok. E pronto, e então foi mãos à obra e cheirando e magia tenho aqui. novamente. Pronto. Então diz-me, para além desses materiais que tu reaproveitaste, precisas de mais coisas, não é? Sim, preciso. Pronto. Então, vamos começar Ent por explicar aqui aos nossos clientes o que é que a vamos base, precisar a também. Base, a base MDF. A base MDF. Portanto, é a base que nós vamos construir a mesa em que precisamos de fazer o corte à nossa medida, portanto, aquilo que nós pretendemos do pode nosso projeto, não é? Outro material pode ser pinho, pode ser madeira, pinho, MDF, okay, qualquer, portanto, material. qualquer material que, que tenha alguma resistência okay. para durar também alguns anos, não é? Ok. Precisamos para de. O corte de curto, para cortar? Vamos para cortar, do eu do nosso tico -tico. usei o tico-tico. Tico-tico é um. Eu já tenho falado é uma ferramenta que tem muita utilidade. Ainda hoje falámos de manhã sobre uh, tanto isso. É, é algo que qualquer pessoa com, com os devidos cuidados, obviamente porque é, é corta, não é? Uh, mas, mas que é algo que nós devemos fio. ter hoje em dia na nossa casa porque dá imenso jeito. Okay. Também podemos usar uma serra manual porque também é uma também forma dá. de cortar, não é? Se não tiver tipo Demora não um deixa um de fazer um projeto mas, por isso, mas, mas pronto. Okay. É, Vamos precisar de um serrotezinho de um e serrote. de uma caixa de esquadria Deixa de uma caixa de esquadria aqui. eu passo a explicar porquê porque eu usei esta ripa de pinho uh, para fazer por fazer esta acabamento este acabamento porque okay. tem que se fazer um acabamento para também a peça ficar mais perdido. perfeita e então, okay. sim, aí usamos a caixa de esquadria, o serrote, o serrote para fazer, um, para tanto, fazer as esquadrias e, e, e, e terminar o... Ok, vamos Ora, precisar bem. disto, se calhar já devíamos ter falado disto Pronto, primeiro. o é... projeto. O projeto, quando nós nos propomos a fazer uh, qualquer coisa, temos que fazer um projeto, não é? Eu, neste caso, o meu projeto passou um bocadinho em fazer uh, umas linhas, uh, portanto, geométricas, para fazer um efeito de flor, mas podemos fazer qualquer coisa, isso depois é um bocadinho a imaginação portanto, também é para das pessoas. Duas coisas. E, portanto, podemos e fazer improvisar. com um compasso, podemos fazer linhas, podemos fazer uh, uh, simplesmente um desenho até abstrato. À mão, podemos sim. fazer aleatoriamente pôr uh, as peças, portanto isso aí depois é, é a imaginação de, de cada pessoa. De, e cada um terá a sua imaginação. Ok. Vamos precisar de. Uma tinta para, para, a pintura para a pintura do, do remate da, da mesa, madeira seja necessário. Pronto, e da mesa. Vamos precisar de cola. Cola branca. Desta cola. Pronto. Então, se calhar vamos começar agora como é que inicia Espere, o projeto. Espera, ainda é? falta-me falar do resto. Pronto. Vamos porque, precisar... Sim, sim. A Cola. Não, sabes. Temos a, a, a, massa. a massa de juntas. Pode ser. Já pode ser branca, feita. já feita. Eu utilizei esta massa que é esta. que Eu vou pôr aqui que abriu-se o saco. Portanto, é uma massa de juntas que tem várias cores. Eu usei este tom já, este verde que eu gosto imenso, e com a cerâmica até tem ali um bocadinho de verde, fui buscar um verde, mas há mais cores. Há preto, okay. há cinzento. Portanto, esta Muito massa bem. é composta por várias cores. É uma massa que se faz com água, e vamos fazer Eu gosto mais de fazer trabalhar com esta do que com esta. Então vamos de uma espátula, de, uma espátula, de, uma, de, um, sei, recipiente de um recipiente e de água para, mexer, para fazer. E exatamente. vamos precisar desta Dessa esponja que é para limpar a massa. A massa sim. Muito bem, acho que temos então aqui o material sim. todo, correto? Ok. Muito bem, então vamos começar, como e então, tu disseste, pelo início do projeto. Pronto, Seria... uh, agora vamos começar ah, pelo vamos início e vamos falar das ferramentas para corte das cerâmicas. Okay. Eu trouxe aqui um bocadinho das cerâmicas que realmente uh, usei, não é? Elas, como vê, elas têm bastantes cores e aqui uh, no meu trabalho eu acabei por... É um trabalho engraçado porque tu vais construindo, é quase um puzzle, é, -se vais, um puzzle estás ali, agora quero pôr o verde, quero pôr o amarelo, não. então tu estás ali entusiasmada, não, é, uma coisa que se faça é um, um dia trabalho para muito outro. engraçado, não não se faz um dia para o outro, não, não se faz, não, vamos já, eu desificar. tenho que já falar isso, é um trabalho com calma, é um trabalho para desfrutar até com a família e ter cuidado nos cortes, pronto, há aqui partes temos de ter cuidado. A falar em cuidado nos cortes, se calhar é possível. O cuidado para cortes, temos as luvas. E temos uns óculos, pronto, okay. e o que é que vamos usar para fazer o corte? Então, o, o corte, nós não temos aqui a máquina temos de corte? Temos aqui uma máquina de corte? Pronto, temos aqui uma máquina de corte, Mas que, não é no, que, que é eu por de... acaso só usei esta máquina para fazer um quadrado, porque todo o resto foi partido. Ou calhas. Mas para fazer um quadrado. Portanto, Ou seja, se quisermos fazer um corte direitinho. Tem que ser com esta ser máquina. máquina. Tem é uma máquina que é fácil de trabalhar e. Pronto, também dá jeito de ter. Okay. Uh, entretanto, então temos aqui as peças que eu utilizei para corte. E aqui sim temos que ter algum cuidado mesmo. Uh, eu vou, vou exemplificar uh, o que é que se deve fazer. Okay. Para além dos óculos das luvas. Que eu vou só pôr aqui uma luva, pronto. Joana, o tu que é que corte, mas na verdade vais partir a cerâmica. Eu vou partir a cerâmica e então o que é que eu vou fazer? Eu vou enrolar a cerâmica uh, num bocado para quê? Justamente para, para, um para não saltar, okay, pôr eu vou pôr os óculos, eu vou pôr os meus só para os filhos, <risos> não se vê nada. Portanto, e aqui assim, basicamente, nós vamos partindo a cerâmica. Se bem que, Joana, estes óculos uhum. não se vê muito bem, o que é que acontece? Eu tenho ali já muita cerâmica partida uhum. e elas ficam, então, com vários tamanhos. Okay. Pronto. Por isso ficam. é que tu dizes que é um puzzle, porque depois é tentar Pronto. encaixar. Enfim, elas ficam com vários tamanhos e nós vamos partindo, porque a determinado momento nós precisamos de um bocadinho mais pequenino, de um bocadinho mais assim. Portanto, e temos de estar sempre ali a partir e okay. tentar encaixar para que elas fiquem, mais ou menos, que encaixem todas mais encaixadas. Ou umas nas porque depois okay. a massa também vai, vai, vai tapar todos os buraquinhos que não ficarem com, a, com cerâmica. Okay. Pronto, a parte de de cerâmica é? é que tem que ser cuidado, tem que ser pessoas uh, com algum cuidado, não crianças não, uh, a parte da montagem pode ter crianças, embora, uh, tem que Joana, deve-se usar corta. umas luvas, eu não usei, Pronto, porque também estou... Já estou habituada. Já habituada. Já te... Mas uh, convém porque isto são pequenas isso lâminas, se -se. que Exatamente. eu própria me cortei. Uh, são pequenas lâminas e convém ter umas luvas mais, mais fininhas, mais mas sim com umas luvas. Então, depois de termos a cerâmica e o nosso projeto já feito na nossa placa, uh, começamos então... a trabalhar. A trabalhar. É Mãos à obra. Então, pronto. Eu vou Tiremos retirar agora ah, esta turquês, que é também boa. Que eu tenho aqui a minha, Você onde é que ela está? É boa também para se tivermos algumas peças portanto, Agora partir. É esta okay. esta cerâmica é igreja portanto é uma cerâmica muito rija. Okay. Às vezes é um bocado difícil, mas já. Mas... Mas trabalhei, mais, mais fininhos, trabalhei com esta também. cerâmica mais fininha e esta é mais fácil de partir, pronto, mas, mas é, é tudo parte. Aqui, aqui é mais difícil de fazer o formato que nós é, queremos, aqui mas é mais aqui difícil. Os, os martelinhos mais... Os martelinhos. Não, é, depois é partir e isto também Eu não partir, é... partir de certeza que é uma pecinha na caixa que dá para, ah, para, para a, que nós Vai precisamos. sempre haver uma que vai aparecer, pronto. Entretanto, okay. temos a nossa cerâmica e a cerâmica também é assim. Eu fui partindo aos poucos, consoante ficou, fui preenchendo o puzzle, okay. digamos, Fui partindo, não vou partir logo tudo, porque às vezes vou partir, eu quis aqui, por exemplo, Joana, escolher amarelos, rosas, Separaste por cores. Fiz aqui algumas cores, portanto, isto é um bocadinho de paciência, então vais partindo, vais pondo vou rosa, a história, vais partindo, a vais pondo amarelo e até tu ter. Olha, mas diz uma coisa que tu já estás aí noutro, noutro patamar, como é que tu fizeste o desenho na placa, como é que tens o desenho na placa? Então, o desenho na placa, Passas é, o desenho a, É a primeira a lápis? coisa que tu vais fazer, não é assim? A lápis, tens okay, que ter um desenho, tens o... que ter uma conduta do que é que vais fazer, portanto okay. isso é o projeto, por isso é que eu falei no projeto, uh, e então fazes, ou fazes até um desenho ah, abstrato, okay. até podes fazer um desenho... Uh, o que tu quiseres, pois okay. é a questão de tu montares, não é? Isso aí claro, é... Se calhar também não é, não é muito importante ser rigoroso a seguir o desenho, porque se calhar depois na altura vai nos surgir alguma não, coisa. aqui também mudei muito quando eu iniciei o projeto, okay. eu tinha uma ideia depois e mudei, depois mudei. Por mas isso okay. não é importante, o importante é realmente a pessoa pôr mãos à obra e pensar. Então sal. este vou te pedir para pôr aí por baixo e vou te, vou -te -a. dar a primeira placa com Ora, o bem, a passo. Certo? Então é isso. A primeira placa. O que, é que temos aqui, Margarida? Isto é o passo a passo. Ou digamos que eu aqui tenho o um desenho. Fiz um desenho diferente daquele, uh, Fiz simplesmente aqui um quadrado e tenho aqui uns, um, uns triângulos. Okay. Pronto. E então já tenho aqui algumas peças e vou exemplificar com o meu como o colar é como fácil. É Nós vamos usar, portanto, a cola branca. É uma cola que é ótima uh, e é basta. Rápida. Basta. Não, não precisamos. Portanto, aqui já temos então, eu já tenho aqui algumas coladas. Nós vamos pôr. Está pouco aberta. Pronto. Queres que eu corte com o x É melhor, corta que isto está pouco aberto. Onde é que está o x Pronto. Pronto. O que é que eu faço com o martelo? Às vezes damos só aqui uma, uma forçazinha para ela okay. fixar e vamos então preenchendo aqui. Vai pondo uma a uma? É. Vou pondo uma a uma e vou tentando seguir a minha linha de trabalho, não é? Pronto, para que tenha realmente, se eu quiser, que okay. não seja aleatório, tenho que usar aqui a minha estratégia de, de trabalho. Então, mas eu estava-te a te perguntar, Pronto. desculpa, se tu podes uh, colar, colocar a cola e ir pondo as peças ou, ou vais pondo uma eu a Eu prefiro, podes fazer como tu quiseres, o importante é que tens de pôr cola para colar a cerâmica, mas eu prefiro uma a uma, porque se pões cola no, nele todo, depois, não consegue chegar a depois tempo cai uma e a vira outra. E depois também okay. vais tendo a percepção do que é que precisas mais, vais à procura da tal peça que tu queres, vais partir mais um bocadinho, portanto, essa é a parte engraçada do, do trabalho. Isto okay. não é um trabalho muito rápido, como eu já tinha dito, mas também não é para ser. Tu estás a fazer muito rápido. Ah, sim, eu aqui tenho que fazer um bocadinho rápido, porque o tempo... Tens tempo. Ah. O tempo é... Ok, então a ideia é, Pronto. é ir encontrando pecinhas que encaixem mais ou menos umas nas outras, Exato, porque é? de que, depois o que é que acontece? Ah, vão ficar as, algumas juntas abertas, não é? Okay, e okay. então aí é o outro passo que eu vou explicar, que é com a é tal assim... massa que é para encher, portanto fazer o enchimento. É preciso deixar secar a cola quanto tempo? Ah, aqui mais ou menos meia hora. Portanto, okay. depois de colarmos, deixamos a repousar, vamos passando a mão para perceber se realmente está, está tudo colado, se há alguma peça que não está, porque tem que ficar tudo colado, não é? Okay. E, e basicamente o trabalho é a é brincadeira esta, é partir cerâmica, aproveitar é um bocadinho brincadeira também. mas... Ok, então eu digo uma coisa, imagina que eu chego ao fim e reparo que há aqui uma peça que não era bem. Se tu chegares ao fim e achas que queres tirar, alguma, tirar alguma coisa, é assim, não vais deixar secar de um dia para o outro, portanto, vais ter aquele timing que ainda podes mexer na cola, não é? Porque okay. a cola também ainda demora um bocadinho a secar. Então, eu tenho aqui uma espátulazinha de metal, que ela está, está aqui. aqui, exatamente. E então, se eu realmente não quero, vou levantar... E vais tirar a peça? Vou aqui. tirar a peça. E vou okay. mover a peça se eu quiser. pronto. Depois de seca, não vale a pena estar a tirar porque não vale, não vale a pena, não é? Ah, isto também Ou é uma seja, coisa. ainda tens algum tempo de trabalho. Tens algum tempo de, de trabalho, trabalho mas depois de seco já não consegues mexer e não convém, não é? Portanto, também vais fazendo e vais, vais isso andando é e fazendo não? realmente devagarinho para ter a certeza Sim. que não. Pronto, é giro também. Vale Por isso é que eu estava a dizer que não é necessário partir logo a cerâmica toda mas sim ir partindo, consoante, nós vamos uhum. seguindo com o trabalho, até para não partir tudo, depois okay. vai sobrar também das cerâmicas partidas depois tem de se arranjar outro trabalho, por isso... Ah, oh, que pena, para ti seria é uma chatice, <risos> e não era. Então, mas já agora deixa-me só voltar atrás aqui com duas perguntas. Uh, a cola que tu estás a usar é uma cola de cola exterior... Cola branca, sim, de exterior. Que é resistente à água. É resistente sim. à água, exatamente. E, e a placa convém também impermeabilizar, se for preciso? É assim, esta mesa vai para a exterior, não é? O que é que acontece? Uh, uh, supostamente é. vai apanhar umidade, chuva, alguma, não muita, mas alguma, porque okay. esta vai ficar entre, entre interior e casa, mas nós podemos fazer uma proteção no MDF, dando-lhe um realmente ou... uh, isolar com uma, um verniz, verniz uh, marítimo, que é um verniz muito resistente okay. a, às intempéries, a tanto tudo a sol e o isso é antes de fazermos o design numa de mesa vá mesmo para a rua, não é? Convém Sim. ter esses cuidados. Embora eu também aconselhe, em pleno inverno, sim, de qualquer forma, terem algum cuidado e comprar umas, umas, umas capas, capas para pôr. mesas. E, e mesmo o material que é de, que é de jardim, sim, sim, convém, sim, sempre convém sempre proteger. proteger não convém sempre proteger, não vale a pena estar ali ao, assim à luz. Portanto, podemos fazer o desenho, dar o verniz e depois fazer este processo da cola. Da cola, pronto. Okay. Esta é a parte principal, é, a parte... é o projeto, é preparação e começar a partir a cerâmica de e circular. dar a cola. pronto Agora eu vou-te dar este, que já ah, está okay. todo coladinho. Este já está todo coladinho, já trouxe, isto é o passo a passo, portanto já dá para perceber que aqui nós, ela já não cai, não é? Já está tudo ok, já foi colado. E então, uh, o que é que acontece, Joana? Há estas pequenas juntas que Sim. nós não conseguimos meter cerâmica. Ah, era de loucos aí, não é? Então, uh, há que resolver isso e há então a parte das massas de junta. Ok. São massas resistentes, são massas que nós, que eu uso esta. Que Já é... são impermeáveis? São impermeáveis e são massas uhum. que ficam com uma certa resistência. Uhum. E então é feita com água e é isso que eu vou fazer agora. Tem então, água. A água está aí por baixo. Vou usar a minha. Vais fazendo pouca massa, ela seca rápido? É assim, esta massa seca, não convém fazer muita massa, é uma massa que vai se fazendo também aos poucos, porque ela vai. seca e depois de estar seca não vale -se a pena. Fora, é já para estar fora. Utilizar. Eu se calhar até estou a fazer demais. Portanto, mesmo que eu tenha um mosaico já todo ter terminado, faz What? sentido. Ai, eu linda a tua linda roupa, Margarida! Uh, faz sentido uh, eu fazer a massa já a contar com tudo ou faço mesmo assim aos poucos? Não, é fazer aos poucos. A massa tem de se fazer aos poucos, até porque tu só vais usar, ou, ou já tens a mesa toda pronta uhum, e vais pôr toda. toda, pronto, e sim, sim, fazes a massa, mas eu mesmo assim gosto de fazer duas... Porque devagarinho, não, uma... não vale a pena fazer tudo, faz duas vezes. Okay. Pronto, a massa tem que ficar com uma certa consistência. Queres um bocadinho mais de massa? Eu quero mais um bocadinho de massa, exatamente. Agora? agora eu venho aqui buscar um bocadinho de massa e vou usar aqui esta espátula que está limpa para não molhar a massa pronto portanto, tem que ter a consistência de uma massa de, de uma de massa parede, por uma massa de parede e e depois não porque esta massa depois vai secar Sim. ainda vai bater um bocadinho portanto ou seja nós vamos ainda eu ali meti duas vezes a massa porque a primeira acabou bateu um depois meti outra vez e ficou Ok, temos que aplicar a massa mais do que uma vez. É, exatamente. Olha, eu tenho uma questão já para ti. Então diz-me. Olha bem, olha bem. Gostaria de saber ah. se é possível utilizar as dois de pastilha. As? As pastilhas. É, é sim senhora. As pastilhas uh, também são uma... Um, também dá trabalhos muito engraçados. Uh, aquelas, aqueles quadradinhos... Aquelas da na... casa de banho. Dá para fazer desenhos muito giros. Uhum. Uh, e quem tiver sobras claro essas então são bem giras dá para fazer e nem é preciso partir que elas já estão é todas... sim essas já estão já estão com umas medidas mas se quiser partir mesmo assim pode fazer pode. partidas mas pronto olha Joana uh, mas é possível é possível, para a Câmara é possível. A consistência? portanto a massa fica mais ou menos assim okay. massa e então uh, vamos para a parte de enchimento pronto Aqui hum, limpamos com o um pincelinho. Pronto, limpamos aqui um bocadinho as, as poeiras, as coisas que temos em cima. Ok. É importante também já, agora estavas a limpar, uh, limpar por baixo, porque às vezes ficam um bocadinhos de cerâmica muito pequeninos, ah, E depois a, a massa também na... entra. Sim, Na é altura. bom só para, para encaixe, é bom fazer uma limpeza para, para elas okay. encaixarem, mas agora tudo que houver aqui a massa também vai, acaba por tapar. Okay. Pronto, e eu vou então começar a dar a massa. Isto é uma parte divertida, porque nós vamos simplesmente uh, espalhar a espalhar massa, a massa e sem muito cuidado. fazer uma certa pressão para que ela uh, Entra. comece a penetrar portanto, nas, nas zonas, nas, nas fissuras. Ela tem esta cor, como eu disse há um bocado, de jade, que é uma cor muito gira, mas há massas com outras cores. Uhum. É, é uma questão depois de gosto. Ok. Pronto. Ela fica, esta massa leva mais ou menos uh, 15, 20 a 30 minutos a secar. A secar. E é impossível limpar a logo? A secar, a é assim. A parte de dentro, provavelmente, no dia a seguir, eu meti num dia. E no dia a seguir voltei a colocar, porque deixei mesmo secar para okay, ela, ela sentar ela bem. bem e depois ficar coisa. Ficar. Okay. Não aqui. há problema disso ficar assim tudo com o Não há problema em porque cima. isto vai sair tudo. Eu agora vou usar aquela espátula que eu tinha aí, que tenho aqui. Aqui, aqui convém usar uma espátula maior porque, porque dá-nos também um bocadinho mais. Mais amplitude. Exatamente. Okay. Convém ter uma mesa... Okay, então no fundo, quer dizer, tiramos sempre um bocadinho para não ficar demasiado excesso porque é, depois para limpar Não vale a é pena estar a ficar aqui uma altura de massa para depois estarmos a tirar, não é? Portanto, fica já ela Com mais essa menos, espátula consegue... Esta espátula, portanto, permite-nos fazer um trabalho uh, melhor. Ok. E pronto. E aqui está. Depois, de virmos aqui, por exemplo, tenho aqui este bocadinho, que ainda falta um bocadinho, então vamos cá... É, estas mais pequenas também nos permite ir ao pormenor. Sim. Okay. E basicamente este é o amassamento que é feito em cima dos azulejos, da right. nossa cerâmica. Pronto, sim, ela fica senhora. assim. Fica a secar. Fica a secar. Provavelmente amanhã ela vai abater um bocadinho e eu vou novamente pôr mais um bocadinho de massa até fazer o nivelamento. Ok, portanto aqui Isto, já aplica então, Aplicaste secar. duas vezes. Pronto. Correto. Aqui já tenho a massa hum, aplicada e já tenho uma semi-limpeza, mas ainda vou fazer uma limpeza. Uh, uma... <risos> Vais fazer uma limpeza? Tens aqui a tua... Tenho aqui o pano, se não quiseres. Ah, não precisas? Não. Pronto, isto é com água, a limpeza é feita com água, é uma coisa que a pessoa chega e vai limpando, vai tirando o excesso todo que está em cima da cerâmica, que é para okay. a cerâmica ficar limpa e ela ficar só mesmo nas As juntas. As pessoas normalmente ficam com receio que quando fazem esse processo, que a, que a junta saia, como ela desfaz, não. mas não. ela só sai da cerâmica. Ela só sai, ela sai da não cerâmica, cerâmica. Ela, não, ela está já seca nas juntas, e daqui já não sai, okay. já não há problema nenhum. É é Temos é que limpar a cerâmica toda. Eu até usei um pequeno, uma pequena esponja com uns um fragãozinhos. Ah, um também ajuda. Sim, a cerâmica também é resistente. Ah, se é esta cerâmica é muito resistente, portanto não. não... não. Okay. É preciso se tivemos um bocadinho. É, porque esta também já está seca demais, por isso é que não convém uh, ir para além de ah, meia então hora. Tens de cumprir aqueles 15, 30 minutos, é isso? Convém, sim. Esta eu dei de manhã e agora é, mas Já espera, tu aplicas a massa a primeira vez, ela abate, limpas? Limpas. Aí ah, depois é que aplicas novamente. Sim, porque senão ela vai secar e depois é muito difícil okay, tu tirar, é portanto, fazer a limpeza. Antes a limpeza de... entre cada passo tem que ser feita, porque é mais fácil depois para continuar continuares o trabalho, não é? OK. Também, se tiver um bocadinho, é assim, com uma espátulazinha destas, nós... Isto até me dói, mas não faz mal nenhum, não é? para a cerâmica aguenta. Isto é cerâmica. Isto é. É... é... Ah, bem tenho mais esta. uma pergunta para ti. Oh, é fácil trabalhar o azulejo de forma a que seja possível aplicar com outros materiais? É, com outros materiais? Elsa Serramalho. Precisamos que nos explique aqui o que é que, que significa. Outros não, é materiais. assim, outros materiais pode ser. pode. Ser, nós podemos usar, usar isto, juntar, é isso. Usar juntar, a isso? Podemos fazer este trabalho da, do aproveitamento das cerâmicas uh, noutras, ah, okay. noutros, o... num vaso, por exemplo. Ah, ok, uh, uh, uh, O processo uh, aí depende um bocadinho do, do tipo de material que estamos a usar por causa das colas, não é? Ah, ok. Aqui neste Mas, caso é... estamos a usar colas, cola branca. Que é para madeira, se formos usar, por exemplo, sobre o metal, já temos que usar um outro tipo de cola. Ok, mas Portanto, a cola branca dá para cerâmica, madeira? Sim, esta dá mais ou menos para quase. Portanto, se for para um vaso, por exemplo. Um vaso. Ou uma peça qualquer decorativa. Outra peça decorativa. De ser... Isto dá para fazer não só numa mesa, dá para okay. fazer em, em coisas que a pessoa, se quiser. É capaz de ser mais difícil fazer os redondos, por exemplo, não? Sim, os redondos é, Vai ficar sempre com uma textura, Vai ficar sempre ali, é mesmo que com a massa. Com alguma e com saliência. É? Normalmente numa, é mais fácil também uma trabalhar. base, sim, do que. Okay. Ficar, mas mas, mas é mesmo possível. assim é possível. Fica mais okay. saliente, mas fica. Eu pensava que a senhora Elsa estava a perguntar se é possível misturar azulejos com cerâmica e como tu, tu realmente misturaste? Grejo, que é este material? Ah, as várias cerâmicas são, isso é possível. Também. Sim, porque eu usei o azulejo. E azul, tradicional, aquela Tradicional, a chacota fina, a chacota branca, e usei o gris que é, que é este que eu estou a usar, que é mais, mais grosso, portanto é uma, mais mas, resistente. Dizer, a, mesa a, mesma, dizer, a mesa tem toda a mesma resistência? A mesa tem toda a mesma resistência e, embora este azulejo seja ligeiramente mais fino, mas não deixou de dar também para fazer. Pronto, mas isso dry... é uma coisa que devemos ter em conta, a é assim, espessura da é... cerâmica? Convém. O Convém, porque se ela estiver toda nivelada, fica melhor, mas também assim, ela aqui tem um ligeiro desnível, mas, também mas não, não é grave porque isto é uma mesa que eu vou tomar um pequeno almoço, vou estar aqui, não, não é nada, não vai cair nada, não vai ficar vai cair tudo nada. bem. Só se uma pessoa for muito profissionista, é que quiser passar a mão, tem que ser não, tudo ao mesmo tempo. mas autismo. pronto, mas se quiser também pode pôr um vidro em cima e aí põe uma base completamente Boa ideia. A... Okay. Lisa. Sim, até pode fazer um. Se eu quiser a, agora, mando um fazer carinho... um vidro, ponho em cima e fico a base e o desenho por baixo. Okay. Também fica giro. Sim, senhora. Então, temos a, este passo que é a limpeza, e depois da limpeza, já estamos com o caminho bem avançado, não é? Do nosso trabalho. Esta, esta parte já é. <risos> Já estamos muito felizes já. porque já vemos o trabalho final, aí, já, já estamos mais Faz-se a limpeza toda na mesa, limpa-se tudo, dá-se a volta toda e... Não é preciso mais nada? Uh, não é preciso mais nada aqui, uh, praticamente temos a base pronta e então temos o, o final, que é o terminar uh, toda muito a má. parte de remate da base. Okay. E essa parte aí é, como eu te disse há um bocado, fui vim aqui ao Leroy Merlin e comprei estas ripas, que têm vários tamanhos também. Isto também é o gosto. Eu usei este tamanho, mas podia ter usado outra Ok. E, e então, vamos cortar. Corta, vamos fazer estamos, as medidas certinhas. Fazemos, medimos uma a uma, uma, umas pecinhas, é isso? Sim, exatamente. fazes as medidas todas. E depois, aqui, eu, como fiz isto um bocado manual, não é? O que é que acontece? Estas juntas ficaram... Eu penso que nós temos algumas imagens porque foi cortado o... Tem. As, as peças maiores. Pois, isso era um ótimo passar né, para ver essas imagens e depois o, o, o, esse rematezinho do canto é cortado à esquadria. À esquadria, é exatamente. A, por isso é que eu uso a serra. Desta e a... caixinha de esquadria. De esquadria. E depois, como fica sempre uma, algumas rebarbas ou alguma sobra da madeira... Fica sempre. Pronto. Que nós não cortamos. Então, aí usei a lixa. Eu, inclusivamente, eu, eu, dei-lhe este redondo, fica mais perfeito. Dá um acabamento mais macio também à peça. Redondei uhum. e enchi com massa, pronto. Aqui, realmente, é necessário entra a massa de madeira. Okay. Uh, fiz o enchimento, lixei novamente. E como e... é que fixaste as madeiras? Na... Eu fixei as madeiras, é assim, como eu tinha o MDF, Há várias formas para fixação, mas eu usei, fiz o. rebati aqui os, com parafusos fininhos. Uhum. tanto então, fiz, fixaste diretamente à placa da MDR? Fiz diretamente e depois tapei aqui os buracos, tu não notas nada. Tapei aqui os buracos, com, massa. E com a massa, lixei, dei o primário e dei a pintura. Ok. Pronto, fiz a pintura realmente, e tu não notas nada e está tudo. E bom, a mesa, o, o tampo está preso à mesa? Este oh. tampo, por acaso, o tampo inicial da mesa é redondo, ela é só, encaixou simplesmente. Dá Deixa para, para ver. ver? Dá para ver, se eu levantar. Já agora levantas que é para ver se isso fica pesado ou não. Ah, sim, fica um bocado pesado, mas... Ok, isso era a original. Isto Muito era bem. a origem da mesa e eu fiz este tampo. Pronto. Ou seja, tu fizeste esse remate também para, cobre, para, para tapar, tapar um, bocadinho um bocadinho esta parte, Pronto. mas aí depois a pessoa okay. quando começa no seu projeto também tem que perceber o que é que pode e vai ter que mudar naquilo uhum. que okay. para que fique tudo perfeito. Então diz uma coisa, quando tu fazes esses remates fica a faltar a massa nos cantinhos, porque tu, quando fazes este, este, esta aplicação não consegues... Sim. Este, estás a falar aqui? Sim. Pronto. Esta é a última parte que tu vais dar essa massa. Primeiro, tu fazes todo o acabamento das madeiras, é madeira. que é para não andares a mexer muito, e quando, sem, sem ter a pintura ainda toda em madeira, tu fazes então este enchimento, enchimento. entre a madeira e o final da, da nossa base, okay. que é para ficar mesmo completamente tudo fechado. Então foi o que eu fiz aqui, fechei isto, pus a massa, então aí passei ao passo da pintura e do acabamento da, da minha mesa. Uh, e está aqui uma mesa nova, uma mesa é, que... Mas achas que já está acabada? Não. mas faz uma pintura já está. É rápido. Bem, é, depois fazer uma pintura que já está. Não é preciso explicar, não é? Não. não. Agora vais-me explicar, porque a mesa, que tinhas falado há pouco, era uma mesa com fuge, certo? muito frugem. Provavelmente ia para o lixo. Porque já não, não, não, ia, porque... não, não ia. Com a Margarida nada Comigo ia para o lixo. Comigo não vai nada para o lixo, mas, mas sim, mas estava bastante... Mas estava em muito mau estado, sim. não é? Sim. E então aí que eu que usei... Que Usei, passei para já, passei uma lixazinha para tirar aquele pequeno... Ou uma escova, mas pode Podes usar uma escova. Porque ela está, a minha escovinha está aqui. Passei esta escova, cuidado, que esta escova também magoa um bocadinho. Convém, como estamos a trabalhar com ferrugens, trabalhar com luvas também e com uma máscara, porque a ferrugem larga é, é bastante nociva. Okay. Usei isto, passei nela toda, portanto, acabei por fazer uma pequena limpeza e então dei então um primário está aqui à, frente. aqui à frente, ou seja, tu limpaste, tiraste aquilo que estava solto, não é? porque a ferrugem Sim. É um, faz crosta. De, eu tirei tudo que então, estava que solto. Tudo. Limpei depois com um pano e então deste este confessor. O que é que ele faz? Ele, ele faz nos digamos que uma lacagem à, à peça para que o ferrugem não passe depois para, para a, a parte pintura. da pintura. Isto é ótimo porque também dá-nos uma durabilidade mais à nossa mesa. Uhum porque também está tratada para a ferrugem, porque quando se apanha a umidade e não, de água um acabamos de perder. E então aí, deixamos secar, ela é branca, mas depois fica escura, escura. fica preta. Okay. Uh, Dá-se na mesa toda, na parte toda de metal. Deixa e secar? Deixa secar. E depois passamos para a pintura? Eu passei uma pequena lixa fininha. Convém okay. sempre passar uma lixinha para ficar mais macio. Okay. E passamos para a pintura. Para a pintura, então, eu neste caso uh, quis pôr esta cor porque fui que buscar é um bocadinho uh, é uma das cores, uma do, das cores de, da, do, da cerâmica da cerâmica e aproveitei para... Um, e pronto. como é que chegaste essa cor da cerâmica? É, essa cor da cerâmica, fui ao catálogo, que nós podemos, uh, temos essa facilidade aqui embaixo, temos essa ah, facilidade a no catálogo. de escolher okay. a cor, portanto, aproximei, uh, mandei fazer aqui no Le Ramelain a cor e num esmalte... Um esmalte a cor de, de exterior. a exterior. Ok. A Neste caso, mate sem brilho. Mate sem brilho. É o suficiente. É o suficiente se, por acaso, for uma mesa que a pessoa queira também dar um acabamento com verniz marítimo. Também pode aplicar uh, Também pode fazer, pintura. porque o verniz marítimo é, é realmente, como eu já falei há um bocado, para exterior. Portanto, é, lá está, para a chuva, para as umidades. Ok. Eu não dei, porque como esta mesa vai ficar entre. Não é bem ruim. rua fica, é, num... fica na, numa varanda. Mas eu não sei porque é que estás a dizer isso, porque se eu vou ficar com ela eu é que vou decidir. Não, já é tem lá o sítio, o sítio está lá. Ah, já está tem lá um o sítio para ela, e, ok. E pronto, e agora tenho uma coisa também, não sei se queres fazer mais alguma pergunta. Uh, acho que não, mas que é falar daquela, quadro, daquela peça que peça Aquela peça que está ali. Pronto, aqui já percebemos como é que se faz e acho que é giro para a família fazer, mas também quis trazer hum, esta peça, que é realmente muito interessante. Quando nós temos um bolo antigo, quando temos um prato, uma travessa, que muitas das vezes saem-nos das mãos e e lá se vai, não é? Fica no Pás, chão, o coração porque era e alvo, nós ou... e porque temos alguma ligação, ou, ou, ou não, ou fazemos coleção, ou okay. o que seja. Este era um prato meu que eu muito gostava dele e, e aconteceu-me isso, uh, e eu pensei, não, não vou deitar fora, uh, restaurar também era muito complicado, porque estava já muito partido, então pensei em fazer este trabalho, que é um trabalho em que, eu no fundo vou passar a minha vida ainda a ver o prato. Embora Exatamente, ele continua presente. Ele na está todo partido, mas eu olho para ele e para mim está ali. Exato. E fiz naquela caixinha, fiz uma pintura, dei-lhe ali um dourado sobre um azul e, acho, e forrei por dentro com um papel. Forraste com um papel, um por papel dentro. Papel de tecido. Hum, portanto, trabalhei a caixinha, colei. Com as, pecinhas. as pecinhas, com uma cola, esta já não é mesmo mesma uma cola, cola universal. é uma cola universal. Metes umas pintinhas de, na cerâmica e na base e aquilo fica ali maravilha também. E, e pronto, isto é uma ideia que acho que é muito gira. De nós aproveitar aproveitarmos, uma peça que tem é. um significado para nós. E às vezes partimos e, e podemos e confundir. Difícil, super original. E darmos, é uma coisa é. que ninguém se lembra de ter a de Não, ninguém, de ter se, a lembra, peça de ninguém num se lembra, mas é realmente pena. A pessoa deitar fora, lá está. Eu, tu não eu, nada eu não deito fora. nada fora, porque para mim tudo pode ter o seu lugar, dando alguma. também. embelezando, sim, criando tem um que ser, não é, é só ter ou... ali. Um, Sim, sim. E pronto, e é e, e e lindo, tu... Margarida. Olha, e gostávamos muito. Não, ainda não chegámos, estamos quase a chegar ao fim, okay. uh, mas uh, eu queria agradecer-te muito mais uma vez por teres vindo. Foi Obrigada, Joana. Por estes dois projetos lindos, depois sim. encaixam perfeitamente um no outro. Eu sei que vamos ver um chazinho daqui a pouco, não é? Vamos, tá, sim, um chazinho é, de bolo. E temos um bolinho aí alguns. Mas antes disso, eu queria só. Uh, dar aqui o... fazer aqui o encerramento deste mega evento uh, dos dias de bricolagem aqui no Roi Merlin e não queria deixar de chamar aqui, à minha beira, à minha beira, a minha equipa fantástica. Não vou poder chamar a equipa toda, mas vou chamar os meus embaixadores. Podem vir cá, podem vir. ver se nós cabemos todos aqui. Eu vou pegar no microfone, porque eles não têm. Conseguem? Se cabemos todos aqui. Espetacular. Estão todos em posição, pronto. Então, agora estava eu a usar o microfone não preciso. Bom, então, uh, agradecer aos meus queridos embaixadores e agradecer também à equipa técnica gigante que nós temos aqui atrás, que vocês não veem. Temos uma equipa de filmagens fantástica, temos o nosso back office, temos o Omnicanal, Canal, temos muita gente envolvida neste projeto. Portanto, agradecer a todos. Agradecer a vocês aí em casa por terem uh, entrado nesta aventura connosco, pela vossa participação, as vossas perguntas, o vosso amor, o vosso carinho. E já sabem que todos os vídeos vão ficar disponíveis para sempre, forever, na, no YouTube, no, no nosso site. Portanto, se não conseguiram assistir a algum, podem sempre voltar a abrir e a ver as vezes que forem precisas. Qualquer dúvida que tenham, também sabem que têm as nossas redes sociais. Aproveitem para colocar as vossas questões. Dia 10 de outubro estamos de volta com uh, os nossos live-streamings ao sábado, às três horas. E até lá, se calhar vamos todos... Eu vou, te... eu vou passar assim o microfone, porque nós temos uma frase para dizer todos juntos, não é? Deixa-me ver... É, é, é. Então eu vou passar assim... Um, dois, três... Juntos pela paixão de fazer! Beijinhos e <gente>, até breve! <risos>